Olá, é a Vitória. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como podem ver. Essa vídeo foi apenas um mini vlog E depois vou fazer mais vídeos Com diferentes conteúdos Se tiverem sugestões Podem mandar as sugestões para o meu Instagram Que é Thayaliel Espero que gostaram do vídeo Não esqueçam de deixar um like Se inscrever, comentar e compartilhar com os amigos Bye